Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira, hoje dia 22 de novembro de 2022, a partir de agora você participa, você interage aqui junto conosco através do nosso WhatsApp que é o 997824426, fique à vontade, esse é o nosso contato, você envia vídeos, mensagens, Aqui indicações, sugestões de reportagens. Vai compartilhando aqui o nosso programa, edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Então vamos que vamos, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, na sexta-feira, no início, né, final de semana aí nós tivemos é, a aclamação, né, foi eleito aí por aclamação a nova presidência da Associação da Indústria e do Comércio de Santa Bárbara do Oeste, a CISB. E por aclamação nós tivemos o novo presidente eleito, o Ricardo Fernandes Betim. Agora ele vai assumir a partir de janeiro, bienio 2023-24. Foi a única chapa inscrita aí no processo eleitoral. E além de Betim, na presidência. A nova diretoria executiva conta com os seguintes membros Vice-presidente Antônio Roberto Bonamin, Primeiro secretário Júlio Aparecido Andrade de Jesus Segundo secretário Talita né, da Silva Sanches E também o primeiro tesoureiro que seria aí a Carolina Bonim Pinto E o segundo tesoureiro Antônio Aldo Padoves né? Parabéns aí a... Né, ao, ao Ricardo, que ele faça né, um bom mandato aqui para Santa Bárbara do Oeste. Ele que trabalha aí no segmento né, de calçados aqui em Santa Bárbara do Oeste. Moradores da Vila Aparecida estão reclamando ali daquele espaço que tem... É, tinha lá um supermercado que existia ali na rua Monsenhor Henrique Nicopé, e atrás... O estacionamento deste antigo supermercado As pessoas estão reclamando, os moradores ali Em virtude de pessoas desconhecidas que acabam se alojando ali É muita sujeira, brigas o tempo todo e até, é, às vezes, ameaças né? Então, a gente pede para que a Secretaria de Segurança Pública de Santa Bárbara do Oeste A Polícia Militar e a Guarda Civil Possa fazer uma ronda mais ostensiva neste local que era... É, de serventia aí do estacionamento deste supermercado que operava ali na Rua 13 de Maio, aqui na Vila Aparecida. Né? Segurança pública é, tem de ser dado com prioridade também. E olha, atenção, atenção, criançada, atenção, papais, atenção, mamães, uma notícia boa para você, você que está entrando no clima do Natal, a Nardini anunciou ontem que vai voltar com a mostra do seu presépio, o presépio de Natal lá em Americana. Será inaugurado amanhã, tá? às 7 horas da noite. O anúncio do retorno foi comunicado pela empresa. O presépio da, da Nardine é tradicional na cidade e atrai centenas de pessoas para a visitação. Ao todo, 40 funcionários estão trabalhando na montagem da decoração há 30 dias. E é isso mesmo, né? as pessoas vão poder apreciar é, as renas... Cascata, Santa Ceia, os Reis Magos, entre outros detalhes. É legal, e a criançada gosta, né? Aonde fica Nilson Araújo? Ali na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, americana. Decoração é apreciada por muitos visitantes que vêm de Nova Odessa, né? Santa Bárbara, outras cidades aí da nossa região. E então amanhã, 7 horas da noite, né? principalmente à noite que é a visita aí, é, em virtude das luzes, né? O jogo de luzes que é apresentado na decoração natalina, no presente de Natal da empresa Nardini, né? Tá aí, bacana, né? Legal, bom demais. Minha gente, pode indicar sua reportagem aqui por USB Notícias. Fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 997 824426. Por hoje é só. Boa terça-feira para você. Até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!